Olá povo do YouTube, hoje eu vou jogar Getting Over It with Bennett 40 até eu cansar do jogo. Vocês podem ver, eu já estou com o jogo aberto aqui na tela. Vamos lá, vou jogar. Pronto, cansei. Obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima!